Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Nesse terceiro domingo do advento, entra em cena de novo São João Batista, o precursor de Jesus. E ele disse, depois de mim virá alguém de quem eu não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. São João Batista entra na história dizendo, não sou eu, é outro. Ele não aponta para si mesmo, mas aponta para aquele que virá, Jesus, aquele que nós estamos esperando. Então ele vem e torna conhecido aquele que é muito mais importante do que ele. A nossa vocação cristã também consiste nisso, em não anunciar a nós mesmos mas tornar conhecido aquele que fez a gente ser a gente, aquele que nos escolheu para sermos seus discípulos, aquele que está por trás da história do nosso batismo. Então nós também, através da nossa vida, nossa vocação é de tornar conhecido Jesus Cristo. São Francisco de Assis também foi alguém que não anunciou a si mesmo, mas ele despojou-se de si e no final da sua vida quem olhava para ele não enxergava o filho de Pedro Bernardone, mas encontrava via um alter Christus, um outro Cristo e as marcas de Jesus estiveram no próprio corpo. Os estigmas marcaram o corpo de São Francisco. Por isso que Jesus se tornou o Cristo crucificado se tornou conhecido no próprio corpo de São Francisco de Assis. E a São João Batista perguntavam o que nós devemos fazer para aguardar a sua vinda. E ele dizia assim, quem tem duas túnicas dá a quem não tem, quem tem alimento também dá a quem não tem. Em outras palavras, é preciso que se acabem com as desigualdades na sociedade. É preciso criar a família de Jesus no mundo, como disse o Papa Francisco na sua encíclica, tutti fratelli, fratelli tutti, todos irmãos. Então é preciso construir um mundo onde todos sejam irmãos. É preciso diminuir todas as separações e divisões. É preciso fazer com que a família, o lar de Jesus, a casa comum seja construída. Por isso é preciso que todas as desigualdades, elas desapareçam. Esta é a nossa missão de preparação para a festa do Natal, quando o nosso mundo se torna o lar de Jesus, porque o próprio Deus veio habitar no nosso meio, fazendo-se nosso irmão. Que Deus seja louvado e que nós tenhamos um coração sempre agradecido. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde,